E, amigas, super dica para eliminar as correntinhas do nosso trabalho. Porque as correntinhas fica marcado. Então, muito simples. Fazemos as três correntinhas, fazemos o ponto alto e agora desmanchamos as três correntinhas. Top! Porquê? Porque se fizermos um trabalho de crochê, as três correntinhas fica sempre lá marcado, Sempre. E nós não queremos. Vamos tirar aqui. E já está. E temos um ponto alto perfeito sozinho. Fazemos os outros pontos altos. E quando chegarmos ao fim, só temos pontos altos na carreira. Isto é uma grande dica. Top. Aqui esta, depois passa por baixo destas e vem rematar como normal. Grande dica. Espero que nunca mais ninguém use três correntinhas. Né? Quer dizer, usamos, mas depois tiramos as correntinhas.